Rosa Luxemburgo me inspira, porque as suas lutas nos deixam um legado de feitos e pensamentos históricos para pensar também o mundo atual. Num tempo histórico como hoje, precisamos continuar nos movimentando para nos livrar das correntes que nos aprisionam. Rosa Luxemburgo, essa é a ideia.